No vídeo de hoje eu joguei uma partida competitiva no CSGO, porém eu tinha o poder de controlar o tempo. Para conseguir fazer isso, eu utilizei um comando no CSGO, que é o Host Time Scale. O padrão é 1, e é o tempo normal do CS. Alterando para qualquer número acima de 1, você acelera o tempo. Quanto maior o número, mais rápido o jogo fica. E para desacelerar, basta colocar algum número menor que 1. Durante essa partida, eu bindei o Host Time Scale 0.4 para desacelerar o tempo. E em outra tecla, eu bindei o Host Time Scale 1.8 para acelerar o tempo. Isso quer dizer que durante a partida, no momento que eu quisesse, eu podia desacelerar... E também acelerar o jogo, Nossa senhora. Aí eu soube usar o tempo, mano. Aí eu soube usar o tempo, papai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Preparem-se para assistir o vídeo mais épico de CSGO da história do YouTube. Eu tenho certeza absoluta que vocês nunca viram algo parecido. É surreal. Só vou pedir uma coisa. O like e a sua inscrição aí embaixo, porque eu tenho o um sonho de bater um milhão de inscritos e... Falta pouco.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 Duas bands e GG. bom é minha. Bem tranquilo por enquanto. Aqui. Nada, mano. Vou virar lá, tá? Pode ir. O tempo que eu volto Fechou. <risos> <risos> Tinha um pra cá, mas já voltou já. Ai, que tem Quer o tempo, eu volto. Nossa aí? eu Nossa Senhora. Nossa Senhora. Tá, é pra lá, é pra B, galera. Nossa. Plantando. Aqui é sua, mano. Valeu, valeu. Eu vou comprar uma Scout aqui, mano. Scout é God. Pode mandar essa bangzinha aí, que eu vou gostar. Calma aí, relaxa. Eu tenho mais um. Não, não, não, não. Nossa, passou já. Tá, tem pra cá, Felipão. Tem aqui, tem aqui. Tá, tô cravado. Não um foi. Tá lá, até tá lá, tá mais lá, mais lá. Passou mais um. 3x2, galera. Joguem juntos, mano. Vou acelerar pra você comer, Gov. Linda. Nossa, ajudei o Gov pra caramba agora. Joga, rapaziada. Linda, pode defusar. Mano, agora vai ser eco deles. Eco, eco, eco, eco. Aqui a banana é minha. mesmo? Tá tava, tava ceguinha. Tá aqui, Filipão. Peguei um, nem precisei dar. Vou tentar fazer uma avanço aqui. Eu peguei ele com a granada na mão, mano. Que lindo, velho. É lindo! É gostoso! Gostoso! Fazer. E morreu. Isso. De baixo. Tá muito. Caverna. Dois escalos lá gravados também. Ó. Aqui não passa. Nossa, olha o camiseta. Não tem mais um aí. Não Passou meio. meio, a gente tem mais pra cá. Nossa, mano. Torcer pra não vir em caverna, se liga. Mano, é pra. É pra A, galera, confia. Linda, linda, linda. Mano, eu humilhei o cara da caverna agora. Oh, deixa, deixa eu ir esse round. Vai alguém belar com o Não. Vamos ver se eu consigo utilizar agora. Vamos sitear, galera. Mano, tudo MF, eu acho. Ou tudo passou banana já. No tempo do reload eu pegava ele Mais algum... Mano, mais um segundo de reload eu pegava ele Ele tá de alpa, hein Vale pra tirar, cara Fica aí fechado na B, Felipão Fica fechado na amarela você escutou ele plantar Eu vou acelerar aqui pra vocês Nossa, ele plantou, cara Boa Ali no caso, galera A câmera lenta ajudou ele, né Eu usei... Eu usei de maneira... Não sei se eu usei errado Mas favoreceu ele É um fato achei uma teco, mano Vai lá, filipão Pode ir lá, pode ir lá Nossa! Se acelerar, eu pego os caracostas. Se acelerar, eu pego os caracostas. Mano, aqui pra dar um HS vai ser bom, hein, galera. 3x3. Não, Goblin, mo não morre, Goblin. Matei mais um. Caraca, esse smoke não acaba, não, mano. Caixão, tira cara, golfe linda, Mano. Ai, que delícia. Então, se quiser ficar escondido ali. Quer é que eu faça strafe, sabe? Pode ser, vai. Ah, é pra B, ah. pra B, pra B, pra B, pra B. Tira a cara, tira a cara. Mano, eu joguei muito. Tá lá no meio. O pai. Mano, o pai deitou agora. Deitou. Vou tentar pescar o meio aqui, galera. Eu tô de teco. Eu, não, eu, não. eu, vou... eu aqui. Flash, sou B, tá? Tem pra B, Filipão. Abre junto com a Bang, porque eu pensei que ele ia virar pra Bang. <risos> hum, agora? Hum. Acelera, tá? Calma. Quando ele estiver no dia, vai no dia, Vai, acelera! Faca, Filipão! Ai, meu Deus do céu! Que feio, mano! <risos> Muito feio! Vou bangar falando pra dois. Pode ir, pode ir. Tranquilo. Tem pra amanhã, se quiser, chamar atenção vai. Ah, tem. Aí eu pego. Tá travado aqui. Tá, tá, relaxa. Tu vai morrer, cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Ai, ele viu passando, mano. Safado, né? Meu Deus, que coisa feia. Dog, mesma coisa, tá? Não sei, Filipão, ele pode ter limpado. Ele limpou pelo tempo, acho. Ele limpou pelo tempo. Não, limpou não, tá plantando. Cara, eu vou. Ó, oh, Dog, preste atenção, o que é que você vai fazer? Cara, tu bota a câmera lenta, eu vou bangar e depois você bota rápido, tá? o câmera lenta. Mano, genial, velho. Genial, mano. Genial. Вот это да. Что меня Wonder, mano. Vai estreifar um cara que tem o um poder do tempo, meu amigão Tá tirando Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui Eu vou tentar pegar o cara do meio, mano, passando Esse papo pode ser uma boa É isso mesmo Um H.S. Ele vai passar pulando Eu vou tentar pegar a cabeça dele Aí, humilhei o Luiz Vou acelerar para essa banda pegar. Pode ir, pode ir agora. Vamos plantar. Linda, costa a bananinha. Meu Deus, outro tomei. Hum, tá lá. Vou acelerar o tempo. Valeu. Nossa, não deveria ter errado esse tiro, guys. Não era um tiro que eu deveria errar, mas tudo bem. Vou acelerar, vai todo mundo tapete. Todo mundo tapete, todo mundo. Oxi, mano. Mais maluco da história. Matem aqui. Tira a cara Hum, tá lá, tá lá, tá lá, pode ir Nossa, a Digo é forte o digo, é muito forte para quem tem o poder de controlar o tempo. Tá, né? eu acelerar o tempo, quando ele passar. Tá, tá. Ele vai aguardar, Filipão. Vou acelerar e você come ele. Come ele. Nossa. O oh, cara é bom, hein? Ih, nem precisa acelerar o tempo. Opa! Vai, vai, o oh, Agov, ah, você é muito bem. Chega, já tô cansado. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, volta. Vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver. rápido. Pode já, pode já. Nossa senhora Nossa senhora Aí eu soube usar o tempo, mano Aí eu soube usar o tempo, papai Papai! Mano, Rush B com faca na mão. Todo mundo faca na mão, confia. Meu Deus. Agora acabou. E tira a cara aí. Ih, jogou muito. Linda, rapaziada. Acabou aqui. 33 14. Será que é bom ter o poder do tempo dentro do CSGO? Será que vale a pena? Mano, isso foi genial. Isso vocês nunca viram em lugar nenhum. com certeza. Tamo junto. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal. É muito importante pra mim, de verdade. É isso, guys. Eu, eu vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal. 1337. Falou.